E aí galera! Beleza? De nada tá com vocês, com mais um vídeo. Cara, se liga nesse GTA 4, irmão. Olha só, cara. Que coisa impressionante. Rapaz, eu digo que tá mais realista que GTA 5. É lógico que tem mods e tal. Se colocar mods no GTA 5 ele fica absurdo também. Mas, cara. Esse jogo é de 2008, se eu não me engano Se eu não me engano é de 2008 Tá um pouquinho alto esse som aqui, peraí Eu não consigo raciocinar muito E olha só como os caras conseguem Deixar o jogo muito atualizado dos... Pra hoje Tipo Se esse GTA saísse hoje Com esses gráficos assim Eu, eu acharia incrível Lógico, né? Sem... Falar da história e tudo mais E tal Eu acharia incrível Porque tá muito atualizado, velho Olha isso, irmão Tá sensacional Sensacional Eu já vi alguns GTA 4 Remasterizado aí Né Mas Igual a esse Sinceramente não Vou deixar o vídeo na descrição caso Eu não sei se ele tá em 4K. Deixa eu olhar aqui. Ó, ele tá em 4K. Vou até mudar a configuração aqui. Caso você queira... Assistir aí numa TV 4K... Eu vou subir o vídeo em 1080p, 60fps. Mas caso você queira assistir numa... Numa TV 4K ou no monitor 4K... Pra ver... O quão realista está... Quão um lindo o jogo tá, mano Tá, tá, tem... Olha essa imagem, velho Cara Custa, sério, mano Sério, sério, sério Custa acreditar que é um jogo de 2008, velho Sinceramente é, Me parece tipo um remaster, velho um, um remaster assim Que eu acho que a Rockstar Tá demorando pra fazer do Red Dead E do... Do... Olha isso, cara. Do Red Dead do GTA 4. Eu confesso pra vocês que eu não joguei o GTA 4. Cara, você acredita? Não joguei o GTA 4. Eu joguei os DLCs. Que é o da balada lá. E o do motoqueiro. Dois eu joguei. Mas eu não joguei o GTA 4, cara. Não sei nada sobre o GTA 4, cara. Joguei o 3. Eu, o Vice City. Joguei o San Andreas. É, as duas DLCs e o 4 não. Então, seria muito legal. Eu tenho vontade de jogar no PlayStation 3. O problema é, é, é que eu não jogo o jogo por jogar. Eu jogo pra platinar. Entendeu? Jogo, por jogo pra me divertir, sim. Mas com o objetivo de fazer tudo no jogo, de platinar. E o online do GTA 4 é horrível, tá ligado? Lá no PlayStation 3. Então, fico meio com o pé atrás de começar e. Vai precisar de gente pra fazer boost e tal. Mas se saísse um, um remaster, velho. Um, eu jogaria com certeza. Como eu sempre fiquei com o pé atrás de jogar a versão do PlayStation. 1, é. 1 um, do GTA 3 que tem. O PlayStation 3, né? Eles foram. Re... Ele saiu para o Playstation, mas é a versão do GTA 1. Porque as mecânicas são horríveis. Então eu esperei sair aí pra essa versão remasterizada aí, nessa né? Definitive Edition. Galera, tô sem camisa assim porque tá muito quente. Não sei se onde você mora aí tá quente. No interior de São Paulo aqui tá bem quente. Daqui a pouco começa a chover forte. Mas realmente sensacional, mano. Sensacional o bagulho. Impressionante, velho. Impressionante. É... Extremamente realista o game, velho. Nossa, as árvores ali. Queria muito que saísse uma versão aí para Playstation 5 para eu poder jogar. Né, e fazer a platina. Sem online, sem nada. Só a campanha, só. Ah, eu ia ter um prazer de jogar, velho. Mas, sinceramente, tá... Ó, oh, a chuva, mano. Incrível, cara. Incrível. Rapaz, do céu. Galera, é importante você deixar o like aí esse vídeo pro YouTube recomendar pra mais pessoas. Comenta alguma coisa aí. Me segue no Instagram. É o Bellic é, chamando... O... Roman Bellic chamando o Nico ali. Ah, não, né? Olha o cara, tá redondinho o táxi, mano. Tá louco, velho. Eu tô impressionado. Sério mesmo, mano. Sério mesmo. Sem migué. Com esse... Ué... Impressionadíssimo, mano. Olha isso. Vale pesado, hein? Vai entrar onde aí? Nico com essa mochilinha aí, mano. A loja de roupas. Eu acho que eu não, não, não me interessei, né? Porque quando lançou o GTA, o GTA IV, ele estouava muito do Sandras, né, mano? Eu meio que um baque assim, né? E tem a San Andreas, tipo, ele... Pô, você emagrecia engordava, pegava helicóptero, avião. É... E esse daí, cara, você não, você não pode pegar avião. A Rockstar quis fazer um bagulho bem realista, tá ligado? Lá você te colocava, tirava tatuagem, cabelo crescia, você era um barbeiro, barbeiro, fazendo o seu cabelo crescer, rapava o cabelo, colocava bigode e esse daí meio que deu uma podada né, a Rockstar quis fazer um bagulho bem realista mesmo assim, tá ligado que eu acho que seria bem interessante nos moldes do que é o Red Dead né e a tua barba vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo tá ligado, você não pode ir lá num cabeleireiro e colocar um cabelo grande não, tipo, você vai deixando ele crescer, você vai lá, corta e você vai vai ter no GTA 6, com certeza, esse lance aí de crescer a barba, crescer o cabelo, e você ir no cabeleireiro apenas pra fazer um corte, esperando ele crescer novamente pra poder fazer outro, é, é, provavelmente no GTA 6 vai ter isso daí que teve no Red Dead 2. E nesse GTA aí, você não podia mexer no cabelo, você não podia botar tatuagem. Se eu não me engano, as opções de roupa também não era tão vastas assim, cara. Esse jogo tá muito lindo, velho. E tinha esse lance também de você não poder pegar avião, não poder pegar helicóptero. O helicóptero só é um DLC, se eu não me engano. Né? Que é aquele. Que é aquele cara lá que trabalha pro Tony. Que me fugiu o nome. Opa! Travadinha. Nossa, dá uma travada monstra aqui, velho. Mas aí, comenta aí o que você achou desses gráficos. Eu confesso pra vocês que o bagulho tá absurdo, velho. absurdo tá acabando aqui. Ele tá de capacete? Eu acho que dava pra pegar a moto? Não sei, velho. Sinceramente, não sei. Dava, acho que dava sim, mano. Mas ele ficou bem limitado assim mesmo. Então não chamou tanta atenção é, pra poder jogar. Mas quando eu fui jogar, eu joguei só os DLCs. Ainda foi no Xbox 360. Foi nem no PlayStation 3. Tá ó lá. Ó. Aí, ó. Caraca, olha isso, irmão. <risos> eu tô impressionado. Tá muito lindo, velho. Rapaz do céu. Mas é isso, ó, o vídeo tá acabando aqui. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Clicando no gostei. Compartilha. É nóis, tamo junto. Valeu, o canal vai ficar na descrição. Fui.